Boa madrugada, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, nossa irmã Valdina Mares dos Santos A paz do Senhor Jesus a você, irmã querida Que Deus abençoe a todos vocês que já estão entrando, vai compartilhando Valdina Mares Vai no compartilhar, copia o link, coloca no status do seu celular, se você se souber, ok? Já, já tá entrando ir, comercial então, aqui, ó. Agora informação financeira Eita, mim, já começou mas... com comercial minha live. Está fazendo barulho aí, tá bom? Que eu tô acompanhando aqui. Vai compartilhando você que está entrando agora. É, deixa Deus te usar na terra. Porque aí você compartilhando no seu status o que, que vai acontecer? As pessoas que não sabem, já vai ver no stories do Facebook, vai compartilhando, ok? Aí, voltou, voltou aqui, ok, muito bem. Dobre os joelhos, não, dobre o joelho em oração. Então, o senhor está pedindo, confirmando que eu e você dobramos o nosso joelho em oração. Porque através da humilhação, vem a bênção dos céus para a minha e para a tua vida. É, Valdina Mares dos Santos, por favor, o que é sonhar com água suja jorrando de uma pizzaria? É muita sujeira, Tá? Quando Deus mostra água suja, é porque tem sujeira. Talvez coisas encobertas, é, coisas erradas, tá? Então, Deus está mostrando bem claro que a água não é do Senhor. Porque o Senhor, ele nos lava e nos purifica, entendeu? Pode saber que tem alguma coisa suja de, dentro dessa pizzaria. Talvez os donos. Talvez estão fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus. Caio Chaga, Salete Bela, Luciana Margadona, a paz para todos vocês. Amém. Que Deus os abençoe, ok? Vamos lá então, deixa eu ir pro chat ao vivo, abaixar aqui para não ficar eco. E o tema da live hoje é O tema da live hoje é dobra o seu joelho. A coisa tá estreita. Vocês viram hoje quem foi convocado para CPI? Luciano Hang. É empresário, dono da, dos, do vinho, né? É dono de muitas coisas. Ele é um empresário muito é, abençoado. Por isso que eu oro para os, para os empresários, viu? Porque porque os empresários que gostam do Bolsonaro, hoje, se você ajudar o Bolsonaro, se você for amigo do presidente, você é perseguido. Então, eles estão desesperados para prejudicar, para caluniar, para expor o presidente, para expor os que estão ao lado dele, porque eles não querem que... Do jeito que aconteceu em 2018, aconteça ano que vem na hora da votação. Mas maior é o poder de Deus sobre as nossas vidas, amém? Então nós precisamos se preparar mesmo, orar, dobrar o nosso joelho, porque as coisas não estão tá fáceis, não. Leandro, boa madrugada para você também, ok? Deus te abençoe. E outra pessoa sonhou que estava dentro de um ônibus, cheio de malas. é <risos> só ele nesse ônibus. Quer dizer, ele estava no ônibus, cheio de mala. É isso? E só ele nesse ônibus. Quer dizer, Deus está falando para ele não carregar bagagem. Para ele não levar bagagem. Deus está chamando ele para um grande direcionamento. Deus quer que ele fique na posição que colocar essa pessoa na posição, tá? Mas não é para carregar mala, bagagem, coisas que não interessam para Deus. Deus vai te colocar na direção de algo, mas não leva bagagem, não leva mala. É isso que Deus está dizendo para essa pessoa. Luciana Souza, boa madrugada. É, Márcio Vaz, a paz para você também. Enfim, a paz para todos vocês que estão entrando agora. Vanusa, Dimas Santos, a paz de Deus. Amém. Vamos lá, Silvia Santos, vamos orar para não faltar alimento no mundo. Ok, já está no propósito dos. Jejuns e das orações, viu, Silvia Santos? Vamos confiar no Senhor. Já Ciara Nunes, gente, tem um testemunho forte. Ela estava super preocupada, nós estávamos orando por causas impossíveis. Na segunda-feira, a gente já sabia que ela estava com causa na, na justiça. E na segunda-feira, terça, hoje... Ontem, porque hoje já é quinta, nós entramos no jejum e oração para ajudar ela e para a glória de Deus. Antes dela ir para essa audiência hoje, Deus deu um sonho para ela que ela estava dando uma festa, ela ficava preocupada porque faltava o alimento e ela não tinha entendido o sonho, e o Senhor estava dizendo para ela que ia dar uma vitória. E que através desta vitória era para ela fazer um culto de ação de graça. E ontem, às 14 horas, quando ela foi para audiência, ainda eu falei para ela que Jesus era o advogado dela e que Deus era o juiz e que a última palavra quem dava era Deus. Que a vitória dela era certa, com certeza e ela recebeu a vitória dela, ela está muito feliz, e ela pode contar aí, viu, Jussiele? Divide aí a mesa para os irmãos, que você foi absorvida, que Deus te deu a vitória, escreve aí, entendeu? Porque todos os dias a gente estamos orando, e acreditando no milagre de Deus. Às vezes a pessoa pode não entender, né? E fala, sai todo dia, ela faz a mesma oração. Por quê? Enquanto Deus não responde, a gente não para. Entendeu? Nós queremos ver Deus trabalhar. E a Bíblia fala em Mateus. Desse jeito, Mateus 7. Pedir, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Bater. É para bater na porta. E abrir-se-vos-á. Então, nós temos que pedir. Deus nos autorizou a pedir e quando nós pedimos, acreditando no milagre, acreditando na nossa cura, acreditando na nossa libertação, acreditando que Deus vai abrir uma porta, ei, onde não tem porta, que o Senhor já abriu 58 portas de emprego através desse canal. Então o canal é, ele tem assim um tema, é, canal é de orientação, então aqui tem várias orientações para você, entendeu? Para mim, para você, então o senhor vai lá e abre porta onde não tem porta, então nós precisamos continuar batendo, e nós fazemos um pacote... <risos> desde o ano passado, já tem um ano e meio, que a gente faz um pacote de tudo que o povo de Deus precisa, cura, libertação, sair da UTI, sair da intubação, casamentos destruídos, lares restaurados, nós coloca dentro deste propósito, e os, os irmãos, entra tudo em oração e jejum, e eles estão recebendo a vitória, já teve cura, Opa, alguém tá me chamando aqui, através das orações. Missionária Cátia, só assim para me ver, né, Paula? A Paula é uma benção, Paula, pai do Senhor Jesus. Vamos ver o que, que ela vai falar aqui. Ó, já tá vindo com o dedo, tô pensando que é o celular, já tá vindo com o dedo. Missionária Kátia Lisboa, eu lembro que essa semana, depois da oração, a senhora entregou... Que Deus ia dar vitória para alguém que estava com uma causa na justiça. Foi mesmo, Paulo Alexandre. Obrigada por me lembrar. Foi mesmo é que Deus me dá tanta coisa que eu acabo esquecendo também, ó. Isso aqui é fraco, né? Falha, falha. É verdade, Paulo Alexandre. Foi essa semana. Eu não sei se foi na segunda-feira, se foi no domingo, né? Eu lembro mesmo que Deus revelou na hora que eu estava orando. Que alguém... E foi mesmo! Eita, Deus fiel que cumpre. Aí, Josiele, Deus é fiel. Salete, Kátia, lembra do ramalhete da minha vizinha? Foi também. A Salete teve um sonho e ela não entendeu. Ela me chamou no meu privado. E perguntou para mim qual era o discernimento daquele sonho. E eu falei para a Salete que Deus iria recolher alguém perto dela, né? Alguém que ela conhecia. Porque nesse ramalhete de flores, que Deus ia recolher alguém, entendeu? Flores é quando vai recolher alguém do jardim, entendeu? E ela também falou que viu o esposo dela, né? Então, como o esposo dela já morreu, então Deus quis mostrar o que, Passalete? Ela não entendeu o que Deus queria falar no sonho, entendeu? Deus mostrou o marido dela para dizer que alguém a morrer, como o marido dela tinha morrido, e mostrou um ramalhete de flores. Então, flores é para pôr em defunto, não é verdade? E aí se cumpriu morreu uma senhora que tomou a picada, né, Salete? Tomou uma picadinha santa, para não falar outra coisa. Foi isso, né, Salete? E é uma japonesa, estava ótima, mas foi tomar a picada da abelha assassina, a bichinha passou mal e morreu. Pronto, Salete, obrigada por me lembrar também. Então, o mesmo Deus que abre porta, que cura, que restaura casamentos. Esse mesmo Deus que tem falado através de sonhos, que nessa semana, obrigada, Paula Alexandre mesmo, que você me lembrou, viu? Obrigada. Eu vou aproveitar o gancho aqui da Paula Alexandre, tá escrito assim, ó, se inscreva no canal, ative o sininho e marque a opção todas para receber as notificações das lives deixa o seu like compartilhe abençoe vidas ficou bonita hein Paula obrigada só Deus para te recompensar glória a Deus então quem for entrar no jejum que precisa de vitória de bênção entra que você vai ser o próximo a ser abençoado deixa eu olhar aqui diz a Luciana quem for jejuar é, agora ou pela manhã, diga eu. Rogério, a paz do Senhor Jesus. Ledir Judreide, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem mais. Silvane Brum, a paz, minha querida, mãe do Caio Chagas. Nome bonito, né? Silvana Brum. O um nome forte. Vamos ver quem mais. Fernanda Castro. A, ela disse que também vai jejuar. O Rogério também tá dizendo, está dizendo que vai jejuar. A nossa irmã Marina Claro, boa noite. Ora, por favor, por mim e pela minha família. Ok, Marina Claro. Estaremos sim orando e apresentando o jejum. Já está registrado aqui, ó. Todas, todos os pedidos de oração, eles ficam registrados aqui. Tô fora dessa picada, gostei, gostei aí do... Gostei, gostei, não vou nem falar o nome disso aí, da seringa, gostei da seringa. Eita, Paula, que... Eita, Paula, dá lugar pra Deus, hein, Paula? Que bonitinha a seringa, amei. Tô fora dessa picada, vazei. Aí diz a Salete Bela, também, Deus mostrou a morte, hein? Da vizinha da Salete, hein? E ela falou, Cátia, do jeito que você falou, aconteceu. É Deus, né, que fala. É, vamos lá, então. Valdirene, Messias. Boa noite, Valdirene. Que Deus te abençoe, amém? Elizabeth Rodrigues, agradeço as orações dos irmãos. Fiz uma pequena cirurgia, graças a Deus. As orações, através das orações, foi tudo bem. Deus abençoe a todos, amém. Valdirene Messias, como é o jejum? Ele é assim, ó. Valdirene, você vai acordar pela manhã, vai escovar os dentinhos, vai lavar o seu rostinho, o seu rostinho, que é um só, não é com S no plural, aí você vai encontrar um canto da tua casa, tá? Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser de joelho na, na cadeira da sua cozinha, você escolhe um canto da tua casa, dobra o joelho, e você fala assim, para o Senhor, Valdirene... Senhor Jesus, eu abro um jejum pela minha vida espiritual. Abra os meus olhos espirituais, o meu entendimento, os meus ouvidos... E esse jejum é porque eu preciso de algo da parte do Senhor. Talvez, Valdirene, você precisa de um emprego, não sei. De uma cura, não sei. Ou talvez você precisa de uma libertação, não sei. Ou talvez é para o esposo, para o filho não sei, para o pai, para a mãe e etc. E você vai colocar nas mãos de Deus, vai abrir o jejum, não vai falar para ninguém e vai ficar em secreto com você e com o Senhor. E você vai falar para Deus, Senhor, eu vou ficar sem tomar café, sem beber água até, tipo que você levanta às seis horas da manhã, até as dez, seis, sete, oito, nove, dez, são quatro horas. A não ser que você queira estender até, a 6, até ao meio-dia. Então, você vai ficar até o meio-dia sem comer e sem beber. Quando der meio-dia, ou se der 10 horas, você vai falar assim para Deus: Senhor, é que eu entrego o meu jejum. Talvez na hora de tomar o café ou almoçar: Senhor, é que eu entrego o meu jejum, que eu fiz, porque o senhor sabe que eu necessito. Muito obrigado por tudo e toma o seu cafezinho. Entendeu como é que funciona? E continua fazendo isso, não se preocupe, não pode falar palavrão, porque a sua boca é santa, você está se santificando para Deus, entendeu? As pessoas podem vir te oferecer alguma coisa, você fala, não, eu não, obrigado, Deus abençoe, é igual quando você vai fazer exame de sangue, você entendeu, Valdirene Messias? Me explica se você entendeu, ok? Maria Aparecida Sena Lopes. Oi! Tudo bem, Aparecida? Peço oração pela minha família. Geraldo Maria Rodrigo e Cristiane. A paz, saúde, alegria, a prosperidade. Obrigada, Senhor. Já está nas orações. Amém? Tudo que é pedido aqui fica registrado aqui. Você entendeu? Ok, Valdirene. Então, nós vamos falar um pedacinho da palavra de Deus e já vamos para a oração, ok? Peço oração para mim. Ah, você nem precisa pedir, Salete. Todos os dias nós te apresentamos, ok? Nós já estamos orando. Já tem oito pessoas em jejum, ok? Ok e apresenta um ao outro. Isaías 41,6, diz assim, um ao outro ajudou, e disse ao teu companheiro, esforça-te. Então, nós vamos orando um pelo outro, amém? Eu vou ler a palavra. O tema da live é, todo joelho tem que se dobrar, Dobrem todo joelho em oração. Olha só, filipenses, capítulo 2, medita nessa palavra, tá? Versículo 10, Filipenses, capítulo 2, versículo 10. E não esqueçam de seguir as cinco regras do Senhor, que é vigiar, orar, jejuar, ler a Bíblia e obedecer. Vamos ler a Bíblia, então? Filipenses 2, versículo 10. Obrigada, Luciana. É para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, viu? O tema da live está dentro desta palavra. Dentro desta palavra está o tema da live. Você entendeu por que esse tema? Dobre o joelho em oração? Entendeu mesmo, né? Vou explicar para você, ok? Ok. Olha só. Para que ao para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, tá? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Certo? Para a glória de Deus, Pai. Porque naquele grande dia todo joelho vai ter que se dobrar. Os que já estão no céu, que vai ser o, o dia final onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar, confessar grandes e pequenos. Não vai ter desculpa nem para mim nem para você. OK? A Fernanda Castro está vendo na TV. <risos> É maior, né, Fernanda? É legal. Tô me vendo aqui, ó, numa tela gigantesca. <risos> Pensa num telão grande aqui. Gente, eu tenho que filmar isso aqui para vocês, né? Depois eu vou filmar aqui a benção aqui para vocês. Pensa num computador lindo, maravilhoso, que a tela faz assim, ó. A tela faz assim, ó. Eita, Deus preparou tudo. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Então, todo joelho se dobre e toda a língua vai se confessar naquele grande dia. Gente, vai ser terrível. Tanto que aqui no versículo 10, fala assim, ó. Dos que estão nos céus, que é os que já estão em Cristo, os que forem, foram arrebatados, é... O negócio vai ser estreito. E na terra... Em cima da terra e debaixo da terra, os sepulcros. Deus, Deus falou que vai ressuscitar primeiro os mortos. Gente, o tribunal de justiça, porque ele é o juiz, vai ser tão severo, vai ser tão grande naquele dia, que Deus vai falar assim, vinde benditas de meu pai. E vai colocar do lado direito. E aqueles que não obedeceram como esses homens corruptos, homens malignos que assassinaram almas e mais almas por causa de grana. Pessoas do projeto genocida. Se eles não se converterem das suas más atitudes, naquele grande dia, Deus vai jogar isso tudo para a esquerda. Entendeu? Porque a esquerda não obedece. A esquerda é maligna. A esquerda é terrível. E o Senhor fala que vai dizer assim: Pus da direita vinde benditas de meu pai para o reino que vos tenho preparado, João 14. Não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim eu não teria dito então ele falou, eu vou preparar lugar, mas eu virei e buscarei vós. O mesmo Jesus que veio na terra, cumprimento da palavra do livro de Isaías, o profeta messiânico, profetizou que o Messias viria, entendeu? Ele veio, entendeu? Falou que ele, ele ressuscitou dos mortos. Esse mesmo Jesus ele vai vir buscar a igreja dele. Entendeu? E o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus é o nosso advogado, ele intercede ao Pai que é juiz, por mim e por tua vida. E esse mesmo Jesus vai falar, vindes benditas de meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. E os da esquerda, ele vai jogar no lago de fogo. Então, ai, daquele naquele grande dia que morreu fazendo atrocidades, maldades, é, que não acreditaram no Senhor, os, in, os incrédulos, os rebeldes, ok? Só, olha, eu já fui com o dedo de novo na tela do meu computador. Vamos lá, então. É, Maria Nicodemos, a Pai do Senhor Jesus... É, Valdirene Messias, sou católica e minha sobrinha é evangélica. E ficou para eu assistir. Um abraço para ela e para mim, Fernanda Narda. Um abraço para vocês, um forte abraço aí para a sobrinha da Valdirene Messias. É, Roberto Vitor Roberto. Ora para Deus proteger a minha vida. Eu creio, Roberto, que Deus é poderoso. Quem te chamou foi Deus, Vitor Roberto. Creia no poder de Deus. Faça jejum, faça orações. Porque o Senhor vai lhe guardar e vai lhe proteger. Dulcinea, escovam. Orei por você hoje. Entreguei o jejum por você hoje. Dulcinea, se levanta na presença de Deus. Fernanda Castro. Oi, tia. Estou aqui. Vamos lá, então, Estela de Leto. Quem mais? Seja bem-vindo, Victor Roberto. Ora para Deus proteger a minha vida. Maria Aparecida Sena Lopes, Jesus Cristo. Ok? Então é isso aí, ó e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, vamos guardar esta palavra no nosso coração, ok? Vamos lá, então. É, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais, agora, na minha ausência. Então, ele estava conversando com os discípulos, porque eles obedeciam muito ao Senhor Jesus, na presença, literalmente, quando Jesus estava com eles, ressuscitou, e ali eles foram fiel com o Senhor. E ele fala assim, ó... Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência É por isso que Deus deixou as cinco regras Ele hoje não está mais no nosso meio em carne, como eu e você Hoje ele está em espírito no nosso meio E ele estava falando, mas muito mais agora na minha ausência Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor é para você temer a Deus, é para ter temor de Deus dentro de você, é para você obedecer por isso as cinco regras, que é vigiar com as suas atitudes, vigiar com o seu coração para não entrar orgulho, ficar se achando eu eu eu posso eu faço, ninguém pode nada quem pode é Jesus, Ele é melhor que eu e você, ninguém é melhor do que ninguém. Professor Gevox, Deus te abençoe. Gente, segue este canal, é uma benção, viu? Eu já me inscrevi no seu canal, Professor Gevox. Muito bom seu canal. Gostei daquele monte de livro atrás de você. Maravilha, viu? Maravilha. Que Deus abençoe mesmo a tua vida. Estou orando e jejuando por tua vida, viu, professor Gevox? Obrigado pela inscrição, irmã missionária Cátia Lisboa. Continuamos orando pelos produtores de conteúdo, patriotas e conservadores. Amém. Apresento todos os dias, viu, Gevox? Eu apresento também os empresários, viu, Luciano Rank? Teve que prestar depoimento. Por isso que eu apresento os empresários todos os dias, porque eles precisam muito, só porque ele é amigo do presidente, pode uma coisa dessa? Então vamos para a palavra, vamos é, continuar orando, amém? Obrigado, Gevox, que Deus te abençoe, assim ó, Dez mil vezes mais, que nunca falte nada para você, é um prazer, viu? É, Célia Marinho, boa madrugada, Célia Marinho! Oh Glória, Pai do Senhor Jesus, vamos lá, então? De, de sorte que, meus amados, disse Deus que ele estava alegre, porque o povo dele estava honrando e temendo a ele, fora da presença dele, literalmente. E na ausência, eles estavam sendo fiel. Estavam sendo fiel. Então, vigia com a sua... Com o seu coração, com a sua atitude, com o teu pensômetro, com o seu falar, com a porta da tua boca. Não se precipite com as tuas palavras. Às vezes nós erramos porque não pensamos para falar, entendeu? Então vamos vigiar, vamos orar, ok? É Outra coisa também que eu peço é orar, você precisa orar. Essa é a segunda regra de Deus. A terceira é jejuar, ficar sem comer, sem beber, como se você fosse fazer exame de sangue. Porque através do jejum, Deus vai quebrar toda a obra de macumbaria da tua vida. Inveja, olho grande. Leila Menezes, ore por. Para Deus me dar forças para voltar para a igreja, irmãos. Leila, você vai conseguir. Faz a tua parte, Leila. Viu? Deus falou com Josué para animá-lo, Leila. Olha, Deus, na tua pouca força, vai orando dentro da tua casa, dobra o teu joelhinho lindo, presta a tua oração para o Senhor, começa a ler a Bíblia do livro de Mateus, quando você vê, você está forte espiritualmente. Entendeu? Entra nas cinco regras que Deus vai te abençoar de uma forma especial. Leila, sabe por que você tá nesta live? Porque o Senhor te ama, o Senhor colocou no teu coração esse desejo de você estar na live. Deus já trouxe tantas pessoas afastadas através deste canal Leila, pessoas que já aceitaram a Jesus, outras que não quer aceitar, pelo canal me chama no meu privado e se entrega para Jesus. É assim que Deus faz. OK? Então eu creio, nós vamos continuar orando. Deus abençoe a todos aqui que possam viver milagres, obrigado, prodígios e maravilhas nesse último dia do mês. E um abençoado último trimestre. Amo vocês, amo a senhora missionária, obrigada, Maria Aparecida Sena Lopes. Ok, a nossa irmã Lu Margadona já se inscreveu no canal do GVOX. Oh glória! Vamos lá então. É, também operai a vossa salvação com temor e, tre e, te e tremor Porque Deus, o versículo 13, para finalizarmos Porque Deus é o que opera em vós Tanto o querer como efetuar Segundo a sua boa vontade Ok? Então é isso aí Quem opera em nós, quem faz a obra Quem trabalha no nosso ser na transformação que, abra, que abre os nossos olhos, é o próprio Deus, ok? Então vamos continuar orando. Estou tomando chá de gengibre com mel, limão e alho hoje. Vamos orar, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer dele na tua vida, tá? Como o efetuar é abençoar a, é abençoar a você, é te dar a vitória. O efetuar é o desejo dele te abençoar. Então entra nas cinco regras, ok? Creia. Eu que é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua Boa vontade. A vontade do nosso Senhor Jesus é nos abençoar. A vontade do nosso Senhor Jesus é abrir as portas dos céus e derramar sobre a minha e a tua vida as bênçãos dele. Amém? A vontade do Senhor Jesus é curar. Então se prepara, é restaurar, é levantar os caídos, é trazer de volta o afastado, Basta ele encontrar lugar no coração e abençoar com as bênçãos do Senhor, ok? Vamos orar? Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta madrugada maravilhosa, eu coloco nas tuas mãos todas as pessoas que estão comigo neste momento, alcança agora a minha vida espiritual, alcança agora, Senhor Jesus, a Luciana, alcança agora a Salete, alcança a minha família... Vai visitando agora o meu filho Richelle. abra os olhos dele, dá sabedoria, dá entendimento, entra com libertação, alcança neste momento a Daniele, liberta, transforma, meu Deus, desbloqueia a mente da Daniele e do Daniel, visita o Sérgio, a Ana e a Yasmin, alcança, meu Deus, meu pai, meu rei, Adalvo, Messias, o filho da Dalva, abençoa esta família, o Matilde, alcança o Valtre, a Luciana Guedes, alcança, Senhor Jesus, a Isabel, o esposo da Luciana, visita todas essas famílias, Alcança neste momento a Jaciara Nunes, entra com uma grande providência, visita Maria Aparecida Sena Lopes, alcança a família dela, alcança todos, papai, que convivem com ela, vai abençoando, papai, todos que necessitam do milagre. Alcança neste momento, papai, o Gevox que sempre entra neste canal Abençoando este canal, da vitória para ele Livra ele, papai, abençoa os youtubers de direita Abençoa a Camila e o Moisés da Pátria e Defesa, meu Deus Abençoa este casal Prepara tudo o que eles necessitam, meu Senhor. Alcança os, os youtubers de direita que estão mostrando a verdade. Meu Deus, e por isso muitos estão sendo perseguidos por um, meu Deus, uma CPI corrupta, uma CPI nojenta. Meu Deus, estão perseguindo médicos, doutores, estão acabando com as vidas de médicos, alcança a CPI, entra com a tua providência e joga essa CPI por terra, alcança o Congresso Nacional, cada pessoa que trabalha naquele Congresso alcança todos os juízes do STF, vai fazendo a obra, entra com a justiça, meu Deus, meu Pai, meu Rei, vai visitando, o Senhor Jesus, alcançando agora a Brasília. Alcança todos os funcionários do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. Alcança o Coronel Sena. Alcança, o Senhor Jesus, nesta madrugada, o filho dele, a esposa dele. Alcança a Beridiana, alcança. Alcança, Senhor Jesus, neste momento, o general Heleno, o tenente Moza. Alcança a Silvana, a Suzana. Vai visitando o teu povo agora. Faz a obra por completo nesta madrugada. Alcança a família de cada irmã, de cada irmão que estão inscritos neste canal. A família da Jaciara, assim como o Senhor teve um encontro com a Jaciara tenha um encontro, meu Deus, com a família da Jaciara também. Visita Maria Neide Pereira Gomes, ajude ela o propósito do coração dela. Alcança Elizabeth Rodrigues, alcança Valdirene Messias, meu Deus, vai visitar Opera pelas sinais de prodígios e maravilha. Alcança neste momento a Silvana Brum, o Caio Chagas, o Rogério. Vai visitando todo o teu povo que me pede oração, a Dulcimeia Skobol. Alcança ela, meu Deus, a Paula Alexandre. Vai visitando a Jaqueline Tavares. Alcança, Senhor Jesus. Meu Deus, os pés dela. Visita o sangue dela. Eu não sei o que está acontecendo na, nas per, na perna da Jaqueline. Mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Corta o laço da enfermidade no sangue da Jaqueline. Meu Deus, meu pai, meu rei. Alcança a Luciana Souza. Alcança ela, abençoa ela de uma forma especial. Meu Deus, meu pai, meu rei. Visita a Patrícia Pereira. Alcança agora a Valdina Mares, alcança a Ivanda Rangel, alcança a Luciana, o Jonathan, o Isaac, o Fernando, sua família, meu Deus, visita todos que precisa do milagre, de portas de emprego aberta, alcança os empresários, alcança... Meu Deus, agora, neste momento, o presidente Bolsonaro alcança, senhora, a esposa dele, a Michele Bolsonaro, os filhos e as filhas. Alcança toda a equipe de segurança do presidente. Alcança agora o Lisboa, a Cristina, alcança a Kátia Rodrigues, a Fátima Garcia, a doutora Simone, o Rodrigo, o grupo de Floripa, Santa Catarina, cada irmão que está naquele grupo bis, alcança todos abençoando abrindo os olhos do cego alcança o esposo da Cristina Bujanra, o esposo da Patrícia Pereira entra com libertação todos os familiares dos teus servos que estão inscritos neste canal, vai abençoando, meu Deus, alcança as famílias, papai, abençoa de uma forma especial, vai visitando agora a Célia Marinho, visita a saúde dela do alto da cabeça até as plantas dos pés, alcança também a Salete, a Sônia Magalhães, a Carminha, entra com a libertação, entra com a cura, alcança, a senhora, do Cine, a Dulcinea, transforma do Dulcinea, a mente dela, alcança também, Senhor Jesus, as pessoas do grupo, campanha de oração, ah, ah Senhor, quantos pedidos de oração, a Jusciele Simões, que recebeu uma vitória, Vitória, alcança, Senhor Jesus, neste momento, a Maria Aparecida, todos, papai, que invocam o teu nome nesta madrugada, alcança, papai querido, neste momento, todos os governadores, papai, cada governador do Brasil, do est... meu Deus, cada estado do Brasil, Alcança também, meu pai, meu rei, cada prefeito de cada cidade. Vai visitando agora, visita, alcança as cidades, os prefeitos. Meu Deus, alcança agora... Deus grande, Deus fiel, a Maria Eduardo, filho, o filho da Jaqueline. Alcança o esposo dela. Alcança o Pedrinho, livro o Pedrinho. Alcança o Tiago, visitamente do Tiago. Alcança o Gabriel Jonas, a minha mãe, a Ingrid, o Moisés, o Marcos, a Rita, a Ana Carolina. A minha família, a Françoesa, a minha tia. Vai visitando agora, Senhor toda a minha parentela ali de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, tio Daniel alcança também, transforma, liberta essa parentela de longe, alcança neste momento, papai, as pessoas que estão, Senhor Jesus Cristo, com insônia, cura-se como o Senhor curou o Caio, Curou várias pessoas, visita também. Alcança a Zoe Martinez, meu Deus que sente insônia, vai visitando ela, vai visitando agora a Renata. Alcança todos, papai. São muitas pessoas. O Senhor é um Deus onisciente que o senhor sabe de todas as coisas, de tudo que o seu povo necessita, alcança Thaís, alcança Tatiane, restaura os lares delas, restaura o casamento delas, visita a Marciolina Ramos, o esposo dela, faz a obra na vida daquele homem, alcança a Andréia Lima, o Wesley, continua abençoando o papai querido, e que o senhor venha visitar a Maris Camila, alcança toda a família, faz a obra por completo, a família da Cristina, Vai visitando agora todos que necessita de uma grande libertação. Meu Deus, alcança agora o Foro de São Paulo, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Alcança agora, meu Deus, a Miriam Serlene, os irmãos dela, as filhas dela. Alcança a Bahia Teixeira de Freita, todos que eu conheci naquele lugar. Jequié. Todo o estado da Bahia alcança um por um. Visita, Senhor Jesus, também o Ralph, as duas irmãs dele também visita a Lene, sua família, suas filhas, vai visitando o Flávio, a Felícia, alcança o Marcelo, a Marcele, a Isabelle, o Rômulo, a Michele Marques, meu Deus, traga de volta o Elito, o Marcelo, a Isabelle, para a tua presença, levanta os caídos, fortalece os fracos, traga de volta quem se afastou, levanta o caído, fortalece, papai, é o que eu te peço nesta manhã, em nome do nosso Senhor Jesus, alcança agora cada lar, cada esposo que ainda não se converteu, a esposa que ora, vem buscando, vem jejuando pela vida do esposo dela, continua, visita o coração desses esposos, coração de Pedra, transforma, coloca temor, transforma esse coração de pedra num coração de carne, só o Senhor pode fazer a obra. Visita tios, tias, avós, avós, filhos, filhas, esposa, esposos, visita, Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Toda a parentela dos meus irmãos deste canal, alcança também, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus onipresente, que está onipresente, presente em todos os lugares. Visita essa casa agora. Entra dentro desta casa. Eu profetizo o teu milagre, invadir na tela desse computador, entrando dentro desta casa, visita cada cômodo desta casa, visita a família desta pessoa que está orando comigo, visita agora o filho dessa irmã que tem trazido, que traz sofrimento, rebeldia, desobediência, repreendo o Espírito, Espírito da rebeldia, da vida deste jovem, desta jovem, desta criança. Toda malcriação, toda rebeldia. Saia de dentro desta casa agora, em nome de Jesus. Glória, glória, glória, glória a Deus. Visita a mente da Dulce, né? Agora que está comigo. Visita a mente dela, porque o Senhor é Deus de longe, meu Deus. Visita a mente dela agora. Eu te repreendo. Espírito do bloqueio dentro da mente da pessoa. Todo bloqueio na mente da Dulcinea agora. Esquecimento. Toda a gritaria do inimigo na mente dela. Unge os ouvidos da Dulcinéia, Jesus. Brinda ela do alto da cabeça até as plantas dos pés. Entra com a cura. Com a libertação. Quebra as algemas. Estoura as portas de bronze no mundo espiritual. E se... Já com ela, Senhor, liberta, coloca tremor e temor no coração da dulcinea, coloca um desejo dentro dela para que ela venha meditar na tua palavra, que ela não seja rebelde, desobediente, mas que ela venha se dobrar na tua presença, meu Deus. Alcança agora, Senhor Jesus, todos que necessitam, meu Deus de uma cura. Alcança agora os moradores de rua, os hospitais, alcança aqueles que perderam seus entes, querido. A Karina se foi, estávamos orando, mas não foi da tua vontade tirar ela da UTI. Que o senhor venha confortar todos os familiares da Karina. Alcança a Érica, a Sueli, a mãe da Érica, os três filhos da Érica, alcança e faz a obra por completo, alcança o irmão da Érica, alcança, Senhor, a Luísa Caldas filha dela, Ana Paula, os netos, o filho dela, vai alcançando o teu povo que necessita, Senhor, de forças para jejuar, para orar, para ler a tua palavra e que o Senhor venha dar vitória a cada família que está acreditando que o Senhor é o Deus do milagre, também visita causas impossíveis, meu Deus, alcança as pessoas que estão com audiência marcada, Assim como o Senhor deu vitória para a nossa irmã Jusciele Simões, que ela recebeu a vitória dela, de para os demais, meu Deus. É por isso que nós estamos aqui orando pelo nosso Brasil, pelo povo. Alcança o nosso Brasil, amara. Alcança a família da Mara, abençoa a Mar, o Israel. Ali em Brasília, a Gláucia, o João Salas. Visita todos, papai. Todos que necessita do escape. Alcança também, Senhor Jesus, o Victor. Que pediu oração, papai. Ele pediu oração para que o Senhor venha proteger ele. Visita o Victor Protege ele, dando vitória para o Victor Roberto. Ajuda ele, ajuda essa família. Visita a Michele, papai, a mãe dela, a Hilda, a, a filhinha dela, o esposo da Michele, que está lá em Santa Catarina. Alcança ela, dá forças para ela, para a Alcança o Renan, Senhor Jesus Alcança ele liberta o Renan, papai A família do Renan Neste momento eu profetizo a se a vitória Que o senhor venha visitar agora as emissoras Papai, de televisão que estão tudo contra o governo do Bolsonaro Que o senhor venha confundir os inimigos do nosso presidente Confunde o inimigo da nossa pátria. Meu Deus, quebra as fortalezas de Satanás. Livra o Brasil, salva o Brasil, protege o Brasil. Eu sei que o Senhor está preparando a tua igreja para ter encontro contigo. Mas enquanto isso, o Senhor trata com esses homens injustos. Esses homens que criam projetos de leis perversos. Alcança também todos, papai, aqueles que estão tramando em destruir o governo do presidente. Eles estão desesperados, confunde, meu Deus confunde os nossos inimigos, desbaratina eles. Que o Senhor venha, papai, entrar com providência, através do nosso jejum, Jesus, eu creio os irmãos estão jejuando comigo em pró desses homens que estão perseguindo desses meu Deus, diretores de mídias mentirosas. Fecha essas mídias. Meu Deus, o Senhor é o Deus que exalta, mas é o Deus que abate. Alcança todas as mídias mentirosas, radialistas mentirosos e quebra, papai, visita o Paulo Abreu de Amorim. Visita também a Marília Abriu, visita a filha dela, a família dela, os sobrinhos dela. Entra com libertação, entra com a cura. Abre porta onde não tem porta e dá vitória. Alcança o Paulo Rafael, que está em jejum, a Estela de Leto. Vai fazendo a obra na vida deles, papai. Porque o Senhor é o Deus que dá força para aquele que não tem força de jejuar. E que através desse jejum, essa pessoa venha sentir desejo de jejuar, até que o Senhor coloque a bênção nas mãos dessa pessoa, assim como o Senhor tem feito, é o que eu peço agora, no teu nome, alcança o pastor Gilvão, a Cláudia, Alcança a cantora Sofia, o Luiz Macedo, alcança o filho dele, a Nora, alcança o Josué, a esposa, alcança a Késia, alcança, papai, o filho dela, a filha dela, alcança, papai, as pessoas que necessitam de uma libertação no meio da tua família. É o que eu te apresento nesta madrugada, em nome do seu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sim, vou levando a cruz, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Olha, a gente já... é meu Deus, como que eu vou falar testemunhamos muitos testemunhos, né, pessoas que foram alcançadas por Deus através das cinco regras, né? Ontem Deus deu mais uma vitória numa audiência. Tinha tudo para dar errado, mas Deus interveio porque ele é o ele é o advogado dos advogados. Ele é o juiz por excelência de todos os juízes da terra. Então, creia, porque o nosso Deus, ele sabe trabalhar. Amém? Acredite, é hora de vencer. Deus está abençoando o povo dele. Ele vai abençoar, pode ver que teve várias bênçãos. Deus, ele vai alegrar o teu coração. Se preparem, tem mais testemunho que vai ser contado aqui neste canal. Me ajudem no compartilhamento, compartilhem, entendeu? Compartilhem este canal, porque a Jaciara foi, é, Espírito, olha que coisa linda, ela foi alcançada através desta, desta live. Não feche o teu coração, abre o teu coração, é muito importante o seu compartilhamento. Entendeu? É isso que Deus quer. Que você compartilhe. Hoje eu compartilhei a, a pátria e defesa lá no meu Twitter, não vai quebrar minha mão. Entendeu? Eu entrei lá interagi no Pátria e Defesa. Compartilhei, é tão bom quando um ajuda o outro. Às vezes a pessoa só compartilha no grupo, esquece das redes sociais. Mas olha o que a Paula Alexandre está falando. Ó. Para não perder as próximas lives, se inscreva no canal. Obrigada. Ative o sininho das notificações. Marque a opção todas. Clique no joinha e deixe o seu like. Paula Alexandre, de novo. Ela diga, diz assim, ó, siga nas redes sociais. Facebook Missionária Cátia Lisboa. Instagram arroba Kátia Lisboa Oficial e Twitter, arroba missionária Kátia Lisboa. Eu acho tão bonitinho os pés, os pezinhos que a Paula Alexandre coloca. E a Lu Margadona também avisa aqui que já tem 12 pessoas com a Maria de Lourdes no jejum. Glória a Deus. Fora as que não se manifestaram, ok? Glória a Deus. 14 com a Maris Camila. Ok, obrigada Salete, a Salete diz que coloca no status. muito obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Que Deus venha abençoar a todos vocês, se preparem, essa semana que passou, né, agora, Deus falou que alguém ia receber uma bênção na justiça, que é contar um testemunho de uma causa na justiça. A Paula fez eu me lembrar. Se cumpriu ontem, quarta-feira. E Deus também mostrou novamente que vai ter mais pessoas que vão ser alcançadas por um milagre. E que é para você contar o seu testemunho. Amém? Mônica me Messias. Oi, Mônica. Deus te abençoe, Deus te honre, Deus te guarde, Deus te livre, viu? E creia na promessa de Deus, creia na vitória. Deus tem bênção para todos aqueles que acreditam. Mônica Messias e Valdirene Messias, Deus te abençoe. Glória a Deus. Gente, até a próxima live, viu? Amanhã a partir do meio-dia, viu? Eu estou aqui fazendo umas, uns trabalhos aqui. No YouTube, é, agora no computador é mais difícil, né? Antes era só o celular e monetizar as lives. Porque depois que eu desligo, eu tenho que ficar monetizando. Tem que fazer tudo bonitinho, gente. Eu fico ainda aqui mexendo no, no estúdio, YouTube estúdio, entendeu? Então, é um trampo. E aí, o que, que eu vou fazer? Aí vai ficar mais legal, viu? Viu? Vai melhorar mais. Só é para melhora daqui, tá? E que vocês continuem orando por mim. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até agora. Sigam as cinco regras, que é vigiar com as suas atitudes, não pode ter mágoa no coração, tem que perdoar, não pode ter ódio, raiva, orgulho, soberba, arrogância, se sentir o último biscoito do pacote, coração tem que ser limpo. Se não for limpo, não tem como Deus abençoar uma pessoa arrogante. Oração para Deus libertar a tua vida... Senhor, tira de mim tudo que não te agrada, me liberta, me purifica, limpa meu coração. A oração é para isso. Acrescenta minha fé, acrescenta minha esperança, abra os meus olhos espirituais, abra os meus ouvidos espirituais. O jejum, Senhor, eu estou jejuando por uma causa impossível ser comigo naquela audiência. Senhor, se tiver obra de macumba, de feitiçaria, de magia negra, vai destruindo, sabe o que Deus mostrou para mim? Eu ia esquecendo, foi bom tá repetindo. Deus mostrou agora de madrugada, na hora que eu estava orando, um monte de obra de magia negra. Olha, gente, com cabeça de boi preto, boi. Eu vi o miolo sendo mexido. Muita obra de magia negra, Deus estava destruindo. Viu? Vocês orem pelo presidente, apresentem o jejum para ele. Eu vi... Meu Deus, muita gente reunida, sabe? Na Mata Virgem. Nossa, quanta macumba Deus mostrou para o presidente. Misericórdia para a esposa dele, para os filhos e para as filhas. Mas Deus destruiu tudo, porque maior é Deus. O diabo não tem mais poder que Deus na minha e na tua vida. Viu? É hoje, é hoje, que o inferno já se abalou. É hoje... É hoje que a vitória Jesus te entregou. Sai, sai, Satanás, você não tem poder. Em nome de Jesus, Jesus já venceu vocês. Sai, Satanás, sai, vocês não tem poder. Em nome de Jesus, Jesus já venceu vocês. Valente como o rei Davi, você sabe o como Salomão, paciência de Jó e a força de Sansão. Valente como o rei Davi, você sabe como Salomão, paciência de Jó. E a força de sanção. Amém. Deus destruiu obras de bruxarias. Rituais de magia negra. Trabalho feito na encruzilhada. Trabalho feito nas beiradas das praias. Trabalho feito no meio da mata virgem. Trabalho feito com seu nome na boca do sapo. Deus destruiu tudo. Não se preocupe. Gente, a nossa oração tem poder. Creia na tua oração, ninguém é melhor do que ninguém, não. O melhor aqui é Jesus Cristo. Jesus não faz acepção. Jesus é contigo. Jesus manda te dizer, ore. Ore cada vez mais. Ore. Põe o seu joelho no chão. Porque Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Deus vai te surpreender. Deus tem libertação pro teu esposo, que tem coração de pedra. Deus tem proteção para você Que tem temor de Deus dentro do teu coração O Senhor tem te guardado O Senhor tem te livrado Sabe o que Deus está me mostrando agora? Que Deus está dando um livramento De assalto Eita Deus Deus acabou de revelar aqui ó. Diz Deus que está dando um livramento de assalto Para alguém aí hein? Que Deus venha livrar mesmo Deus joga por terra o inimigo Deus está dando livramento, amém? 16 pessoas. Maria Nicodemos. Obrigada, Lu Margadona. Ano passado, acho que o Caio lembra, a Luciana. Vamos ver se alguém lembra. Eu lembro que tinha uma irmã que entrava na live, se eu não me engano, ela sumiu. Eu não lembro quem era. É muita gente, né? A gente não lembra. E Deus falou para mim... Nós estávamos orando na madrugada e eu lembro que Deus falou para mim que estava dando um livramento para alguém. Entendeu? E foi de assalto, eu não vou me esquecer. E a casa dessa pessoa, ela foi invadida. Quem lembra disso? Gente, eu lembrei do nada agora, eu lembrei. E, deu, e essa casa, ela foi invadida. Entendeu? Só que a, a, o livramento foi tão grande, porque a pessoa não estava em casa. Quando ela chegou em casa, a casa dela estava toda mexida. O livramento foi porque o, o ladrão podia abusar dela sexualmente, poderia matar ela, poderia torturar ela. E ela entrou na live e contou. Ela falou, missionária, você disse de um livramento de assalto. E ela contou. Quem lembra disso? Deus fez eu me lembrar agora. Eita Paula, tu é inteligente, hein Paula? Tu lembra mesmo? Ó, eu não lembro o nome dela, faz tempo, foi ano passado. Você lembra, Caio? Foi isso mesmo, né, Caio? Gente, foi forte. Deus mostrou agora de novo que Deus está dando um livramento de assalto para alguém. Você que entrou nesta live, Deus trouxe você até aqui, porque Deus tem uma bênção para dar para você através das cinco regras vigia. Ora, jejua, lê a Bíblia, começa do livro de Mateus, porque Deus vai te capacitar, Deus vai te dar tanta sabedoria. Nossa, você vai se arrepender, você vai pensar assim, por que, que eu não li a Bíblia antes? Começa do livro de Mateus, para você conhecer a história de Jesus. Ele vai falar com você, tua fé vai aumentar tanto. E obedeça, tá? Porque na obediência você vai receber a vitória. Foi a palavra que eu li agora, em Filipenses capítulo 2... Versículo 10, 11 e 12, se eu não me engano. Marília Dias, é a Marília de Portugal? Deus cuida, né, Marília? Ou é outra Marília? Eu acho que é outra Marília. Vamos lá, então. Ah, isso, mas eu lembro, ela teve um livramento. Deus foi tão fiel que. Graças a Deus, entraram, ela não estava lá. Foi o livramento. A Patrícia Pereira está falando, só esqueci de contar o testemunho. A Patrícia Pereira diz assim, que ela também recebeu um livramento de assalto, é isso? Esqueci de contar o testemunho. Aqui eu estava e meu esposo também estava, graças a Deus. Quer dizer, ela também teve um grande livramento é, de um assalto. Deixa eu ver aqui no celular, peraí. Deixa eu ver aqui, olhar aqui mais para cima. Deixa eu ver. É, Deus deu livramento pra Patrícia, glória a Deus. É isso aí, Deus é bom, gente. Então, ó. Boa madrugada a todos vocês, a hora já se foi, 1 e 10 durmam com Deus, tenham uma ótima madrugada e até a próxima live amanhã entregando jejum, ok? Boa madrugada a todos vocês, compartilha e deixa Deus usar seus dedinhos no like. Um forte abraço aí para todos vocês.